Começando mais no Loja Brasil. E veja no programa de hoje. Os clássicos do rock voltam ao Tivoli Shop. <música> Lightland, o um mundo encantado de luzes. Vozes Bárbaras no Teatro Manuel Lira. E clássicos em cena na Estação Cultural em Santa Bárbara do Oeste. do rock estão de volta ao Tivoli Shopping. Vejam as imagens e curtam um pouquinho dos shows. Flores são bonitas e em qualquer outro um... Não que eu sou, mas... Falta um dia a dia, a gente nunca sabe quem são essas pessoas Eu só quero te lembrar Aquele tempo eu não podia fazer mais por nós Estava errado. você não tem que me amar Mas como é que a gente um lado é a e viver, e e, porra, Amor à música e fortalecendo a cultura Vozes Bárbaras comemoram 30 anos E essa apresentação é feita no Teatro Manuel Lira Em Santa Bárbara do Oeste assegurar o acesso à música e a cultura através deste grupo que ouviremos hoje. É dia de celebrar a vida, a história, as canções e os momentos de todos os que passaram pelo coral de e a generosidade que existe no dia a dia do povo. Lonely. cena é o nome do novo projeto que traz a Santa Bárbara do Oeste a apresentação de músicas instrumentais. Isso acontece na Estação Cultural em Santa Bárbara do Oeste. E quem abre o evento é a banda Metalunfonia. Os outros sabem o que eu falo. Tem que fazer tudo tá aquilo. E dos quatro uh, concertos que o Mozart escreveu, o de número três. <fírusos> Encantado das luzes, recheado de artes e tecnologia, o evento Van Gogh Impressionistas traz uma viagem sensacional para o universo do pintor holandês e também oferece outras obras como de Cézanne, Gauguin, Renoir e Manet. Bom, estou aqui na exposição de Van Gogh Impressionista, gente olha isso que coisa incrível, Espero que tenham gostado do espetáculo. E o Auge Brasil fica por aqui. Até semana que vem!